Fala galera, beleza? Hoje a gente vai fazer um negócio bacana aí A gente vai ter uma aula de... É uma apresentação de uma visão um pouco modificada do universo Depende o que a gente acha que é, né? Uh, o que a gente foi, como eu posso dizer, educado a achar como é né? Ah, então a gente vai começar agora e tô na guarda aí da Fernanda Freitas que vai fazer o a explicação, vamos dizer assim. Olá, tudo bem? Oi, aí, beleza? Foi difícil, mas deu certo. <risos> Você tá conseguindo ver meu quadro aí? Tá tudo certo? Sim, senhora. Estamos então, vendo. oi para todo mundo, boa noite aí, boa madrugada. Vamos e... fazer, aqui são 2 e 27 Então, vamos lá, eu vou colocar aqui no quadro a explicação, <risos> é... vou te explicar como que a visão universal. Você quer que eu use a palavra Deus ou você quer que eu use o universo, a energia? Como que melhor para você entender? Está me ouvindo bem? Sim, bastante. Bem tranquilo também. Tá então... Vamos ver. Então o que, que, qual que é a palavra melhor para você pra descrever o universo para você? É, eu acho que até para a galera, acho que é Deus. Então ótimo. então você tá vendo aqui a bolinha? Essa bolinha laranja aqui é o todo, é Deus, né? Uhum. Então Deus tá aqui, ele tem toda a energia, todo o potencial. Ele tá aqui sozinho, todo, tudo, tudo ele pode tudo. Unipresente, onipotente, onisciente. Só que só existe ele, certo? Uhum. Então, ele vai e decide o quê? Como que seria... É, na verdade, o universo, Deus, é energia. Então, imagina a energia do Sol. Isso aqui é o Sol. Então, imagina uhum. que essa energia é muito forte, né? A gente sabe que você fica olhando para o Sol aqui. Esse é o terceiro Sol que a gente consegue visualizar. Vamos imaginar que você fica olhando esse Sol aqui diretamente... Essa energia dissipa qualquer coisa. Ela sozinha, de tanta força que ela tem, ela faz desaparecer qualquer coisa. Isso, isso entra na sua mente? Tá certo? Sim. Então, por exemplo, se ele não expandir, ou seja, se eu não compartilhar essa energia, eu vou deixar de existir. O universo, então, não existiria. Ficaria ali só no todo, aquela é energia pesada lá em cima e pronto. Entendeu? E aí ele resolveu o okay, quê? Então, eu vou compartilhar essa minha energia e vou doar um pouco de mim para coisas diferentes, me saber como é ser não ser eu sozinho e não ser só uma energia, certo? Então, esse é o poder criativo que ele tem. Cria céu, cria terra, cria tudo. Ele começou a fazer criação, igual você, a gente conhece a história da criação, né? Então, beleza, começou a fazer a criação. Aí aqui ele vai falar assim. É o Alê agora. Ele resolveu criar o Alê. Entendeu? Ele falou assim: como que será ser bolinha azul? Aí ele criou um, uma perguntinha aqui, né? Como é ser uma bolinha azul? Aí ele falou assim: vou mandar uma, uma parte de mim, uma energiazinha, né? Vamos colocar aqui a energiazinha, porque aqui tá você, com a energia do todo, um pedacinho. Propósito. Dele, que você viesse ser bolinha azul. Certo? certo? Te mandou pra cá, ó. Te mandou pra cá. Essa aqui é a linha da existência. Então, aqui, mandou o um Alê aqui. Uma, bolinha, uma uma energiazinha pra reencarnar aqui, que é no plano físico, pra ser uma bolinha azul. Certo? Certo. Beleza. Chegou aqui o Alê. Só a energiazinha, só a alma, né? Só a almazinha aqui chegou. E... Propósito, bolinha azul. Beleza. Aqui tem um centro que era para ser bem reto, mas ficou um pouquinho torto. Uhum. E a gente chama esse centro aqui ó, de ponto zero, tá? Ponto zero. Ponto zero ou aqui agora, presença. Tá? Presença. Então, esse aqui a gente vai explicar os planos, tá? Vou te explicar os planos da existência. Então, aqui está o plano físico. Aqui, número um, plano físico. Número dois, plano emocional. Três, plano mental. Quatro, a gente chama isso aqui de doble, ou alma. O cinco... É a mente 2, que é a mente universal. Aqui, o 5, o 6. O 6 é o campo quântico. E o 7 aqui já é ele, a parte do, do pai. Tá? Então, eu queria fazer isso aqui também. Ó. É uma, uma, uma bola. Tá? Então, isso aqui explica os sete, campos, os sete corpos que você tem, que todos nós temos: sete corpos. Então, corpinho físico, chegou o Alezinho aqui. Mas o Alezinho não é só uma bolinha azul física, né? Ele é a bolinha azul emocional ou a bolinha azul mental. Então, aqui chegou, ano zero. Vamos, vamos fazer a referência aqui desse período de 2019 anos, tá? Então, vamos fazer com essa linha aqui, ó. 2019 anos de existência do Ale. Por quê? Por que eu falo do Ale? Porque o Ale, ele. Tudo saiu daqui, não foi? Não interessa se eu vim para cebolinha rosa, roxa, azul, amarela. Todo mundo não saiu daqui? Sim. Então, o Ale, não é só o Ale. O Ale, todo mundo tá aqui. Por isso que a gente fala que somos todos homens. Um. Aí chegou o Ale aqui. Nasceu. Aqui tá o Ale. Nasceu o Ale. Todo feliz da vida, corpinho físico tá aqui. Aí o Alê começou a vidinha dele aqui. Quando eu falo Alê, é tudo que já existiu, tá? Uhum. Tudo que já existiu. Consegue captar isso? Então vamos imaginar Sim. que você é uma, uma continuidade desse todo aqui, não é? Sim. Ótimo. Então tá aqui eu o Ale. A bagagem, é isso? É, exatamente. Todo mundo Sim. carrega toda essa bagagem. Sim. Então, então vamos lá. Vou explicar aqui agora onde é que você criou o seu conceito aqui de vida. Aí o Alê nasceu Mamãe, papai Irmãozinhos Coleguinhas da faculdade, namoradinhas Todas essas Experiências que vai estar nessa linha Aqui, esse aqui é o futuro, tá? Vamos uhum. falar que esse aqui é o futuro Esse é o presente E esse aqui é o referência do passado Esse danadinho aqui ó, É um olho uhum. Imagina a câmera Do Big Brother lá, que filma tudo, certo? Sim é uma câmera que é 24 horas por dia Eterna Tudo que está acontecendo aqui agora Cada segundo está sendo gravado por essa câmera aqui Tudo hum. tudo. É o olho que tudo vê Onipresente, onisciente, não é isso? Sim Ótimo E aqui também tem ele ó. Passado E aqui também tem ele Futuro Então imagina que essa câmera está em tempo real aqui Filmou tudo aqui e vai transcender tudo ali. Então, vamos aqui. O Alêzinho nasceu com a galera aqui. Mamãe, papai, irmãozinhos, colegas, namorada, filho. Uhum. O Ale foi e falou assim, ah, eu tenho, uma, eu tenho uma mente aqui, ó. Eu tenho uma mente. E colocou isso aqui tudo, ó. Dentro, essa aqui é a bagagem do Ale Que tá aqui, ó. Essa bagagemzinha, o Ale vem carregando aqui dentro. Então, dentro da, da, da cabecinha do Ale ele falou, é, a mamãe falou Meu filho tem que sofrer para ter dinheiro Papai falou Não, porque a vida é dura Porque o homem não presta dará, dará. É, tudo, tudo que todo mundo falou A lei foi falando é verdade É verdade, é verdade Então a Lê consentiu que essas coisas aqui tudo é verdade ó. Certo? Sim Beleza O que, que o Ale tem aqui de dentro? Ele tem uma mentezinha individual aqui mente individual que ele criou de acordo com o que ele recebeu, certo? Sim. Mas ele esqueceu aqui ele pegou tudo que a mamãe falou todo mundo falou tarará, mas ele nunca teve tempo de saber por que, que eu estou fazendo aqui Será que esse povo aqui que está falando essa coisa é verdade? Eu testei? Eu aprovei? Não, a gente Sim. só vai catando, não é? Sim Beleza. Você é doutrinado. Eu aqui, ó. Hã? Você é doutrinado pelo que eles acham. É, você a maioria das pessoas não questiona. É, por exemplo, eu sou muito questionadora. Eu sempre perguntei, mas por que eu vou fazer isso? Até quando eu comecei a aprender inglês, a pessoa falava, vai, ah, significa isso. Eu falava, mas por quê? Entendeu? Tinha que ter uma explicação. Tem gente que não pergunta, só capta porque é mais fácil, né? Ah, vamos aceitar porque eu não vou ter que quebrar a minha cabeça. Mas isso aí você cria um grande problema. Então aqui, ó, na linhazinha do Ale aqui, ó, foi criando essas coisinhas, certo? E beleza. Dentro dessa dessa linha de vida aqui do Ale, só tem isso. Sim. E o que que ele faz? Hoje ele pensou assim: para ganhar mil reais, eu tenho que matar alguém. Beleza? Você acha que amanhã o Ale vai achar uma história diferente se ele continuar nesse mundinho aqui, vai fazer isso daqui, ó. Então vem o passado. Toda essa vivência do Ale. 2.019 anos, vou matar, vou roubar, a galera tudo tudo que a galera pensou aqui. Tudo que você Sim. pensou aqui, você vai lá e entrega para o futuro, como se fosse uma bandeja e falava, ó, oh, futuro, você está vendo esse olhinho aqui? Fala, moço, olha o que eu tenho aqui para você. O que, que o futuro vai fazer? Te devolver de novo. Toda a experiência Sim. que você tem, ele atualizou e devolveu. Você vai sair dessa vida aqui? Não. Nunca. Que porque é você criou um momento que é sua, não é a verdade absoluta. Então o Ale acredita em Deus, a Fernanda tem outra mentezinha dessa, o, o seu amigo tem outra mentezinha dessa. Então cada pessoa é um mundinho, e nesse mundinho só pode acontecer o que você acredita. Aí fudeu Sim. tudo, porque e o, o Ale é um bolinha azul e o que você sabe, né? Cada pessoa é? tem um mundo particular. Sim. Ponto. Pronto. Entendeu? E aí o Ale veio para ser bolinha azul. Por que, que ele tá seguindo o que a mãe dele falou, sendo que a mãe dele veio para ser bolinha roxa? Sim. E aí aonde que a bagunça acontece? Então aqui se você tá no ponto zero, o que que aconteceu? Esse observador não tá gravando tudo que tá acontecendo aqui? Sim. Isso é a lei do eletromagnetismo. Então, mandou isso aqui é um campo tá gente isso aqui é um campo energético tudo é energia ó daqui para cá tudo é energia vibrando o tempo inteiro então o Ale mandou aqui é difícil ganhar dinheiro o todo ele não sabe o que é bom o que é ruim para você viver lembra sim é difícil ganhar dinheiro mandei é difícil ganhar dinheiro o todo manda o quê cinco vezes mais difícil ganhar dinheiro você vai sair daqui não nunca Nunca. Então manda a volta, manda a volta. Assim caminha a humanidade. Sim. Entendeu? Você aí agora vibra a gente vai escutar aqui. Você vibra o que você acha. Simples é, assim. é Aí você tem um corpinho físico que, é, é por exemplo, a vibração daqui é 2 mil hertz. Vamos supor. 2 Sim. milhões de Hz. Aqui é 15 Hz. Por isso que a gente acha que é matéria. Sim. Então aqui, essas energias elas vêm diminuindo. Então, por exemplo, o seu campo, você tem o seu, o seu campo físico aqui, a matéria, ela é a última coisa que aparece. Então, esse dobro aqui, que é a sua alma, por exemplo, toda a vivência que esse corpo físico aqui teve, do emo... que colocou lá na cabecinha emocional, que colocou lá na cabecinha mental, na mente individual dele aqui, isso aqui ó, gera uma almazinha que está registrado tudo. Então, o seu registro acástico, a gente chama, está tudo aqui. O, o, o criador ele tem essa acho que de todo mundo, que é esse campo aqui. Ó. Nesse campo aqui ó, tem tudo que você e todos nós pensamos. Aqui é o depósito universal. Então, todo mundo, se tiver no ponto zero... Por exemplo, aqui teve o Einstein, que foi um gênio que criou uma coisa. Está dentro aqui. O, o, o universo fez o quê? Ele já atualizou essa informação para alguém fazer melhor no futuro. Mas cadê a pessoa que ia fazer melhor no futuro, ela não sai dali. Ela fica voltando de ré. Então, essa galera aqui que está no ponto zero, o que, que ela faz? Quando você está no ponto zero, que a gente fala de fazer meditação, silêncio, você não sabe nada, a fonte sabe tudo. Por quê? Porque a fonte tem essa informação de tudo que já aconteceu, que ainda vai acontecer. Então, aqui, ó, esse observador do futuro informa a fonte. E a fonte tem uma informação de 2035. Se você está no ponto zero, você recebe. Aqui explica os gênios. Não é entendimento de faculdade, não é conhecimento da, da, de historinha da, da carochinha, entendeu? É do todo, porque ele sabe por que, que ele te criou. Então, Sim. se você vir para o ponto zero, se você falar, eu não sou nada, eu quero receber a informação direta da fonte, aí por isso que a gente fala, faz silêncio, vai para o seu centro, Vai respirar, não existe passado e nem futuro. Isso aqui é um tempo emocional, está na cabecinha do Alê. Se, se você lembrar de uma história da sua, da sua infância, esse momento vai estar acontecendo quando? No presente. Tudo acontece no aqui e agora. Então é uma ilusão falar, ai ah, é porque no futuro eu vou fazer isso. Você tá, a maioria da humanidade está onde? No futuro e no passado. Está anulando isso aqui. Entendeu agora a bagunça do universo? Por que, que as pessoas não saem do lugar? Está todo mundo se matando, porque esqueceu que todos somos um. Que essa energia, eu posso, eu tenho as informações do a informação da Fernanda, informação de todo ser vivo do universo. Então, quando você está em ponto zero, você recebe intuição. O que, que é intuição? É um projeto do futuro que está aqui, que o todo precisa de alguém para fazer, que ele, na verdade, te mandou para fazer aqui, mas você se embaraçou aqui na vida dos outros, na experiência dos outros e não está fazendo o seu propósito. Se todo mundo estivesse aqui, no Aqui Agora, todo mundo estava fazendo o quê? No seu caminho único. Ah, O Alê é, é, é, ensina as pessoas a pilotar bem, ele ensina as pessoas a não, não se matar, o outro vai e faz um teatro, o outro faz uma, uma música. Todo mundo tem o seu talento e coisas que a gente não consegue imaginar. Então hoje eu viro para você e falo assim, então vai para o zero, para você é difícil. Porque aqui tem essa bagagem que fala Cara, mas eu ralei a vida inteira Fui piloto tarará E como é que eu vou ganhar dinheiro? Não confia No Deus Sim. Porque nessa mentezinha sua Que claro, não tem a resposta Se tivesse, você estava fazendo Por que as pessoas ficam pensando Se aqui nessa bagaça não tem nada? Então põe esse saco fora Deleta isso aqui Esteja no aqui agora você vai receber aqui, ó do cara lá de cima. Quem não confia em Deus, na fonte, no Criador do Universo. O Universo precisa expandir, porque uma energia focada, ela se dissipa. Isso aí é regra de física. Então, essa energia aqui, se ela ficar só ali no egoísmo, ela se dissiparia. O que é uma célula cancerígena? O que é um câncer? É uma célula que ficou egoísta. Ela só pensa nela. Todo alimento ela pega para ela, então ela mata. Então, entendeu por que, que o ego tem que ser jogado fora? Por que, que nós não sabemos nada? Por que, que o Adão e Eva não existiam? Foi uma metáfora. E o Jardim do Éden foi exatamente esse alê aqui que falou assim, ai, Deus está me enganando. Eu, eu sei mais do que é, vou comer essa maçã. Saiu do paraíso. Aqui ó, você está no silêncio, não ação, tudo acontece aqui você está se matando e nada acontece repete futuro que repete então aqui quando você está aqui você faz uma pergunta pro todo vai chegar aqui ele vai receber e vai te responder vamos fazer aqui ó aí você está atualizado 24 horas por dia eternamente aí você não morre mais aí acabou a história da morte a morte é uma ilusão porque se você é uma energia se você essa energia está sendo voltada para lá você vai bater vai voltar Vai bater e vai voltar. Então, você perde esse corpo e vai voltar. Energia. Conexão com o conteúdo, você está na verticalidade, não na horizontal. É, no tempo, no tempo atemporal, que na verdade não existe tempo. Então, eu estou aqui agora. Aqui agora eu tenho problema? Aqui agora hum. eu lembro de alguma coisa? É. Ah. As pessoas, as pessoas entendem um pouquinho. Não tem atrás e na frente. É só para cima assim... e Aqui, tudo no que agora. Se você ficar no aqui agora, você não tem doença, que problema você criou agora? É, que doença que você criou agora? Essa visão aqui ó, de lembrar o sofrimento, de ficar remoendo o passado, por isso que eu falo, não fala de problema. O que você está acontecendo agora? É daqui para frente. O que você está fazendo agora, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. E aí? Amanhã tem mais. Esse é amanhã é ilusório, que na verdade não existe. Se a gente dissipar isso daqui, passado e futuro, porque esse é um tempo psicológico. Você pega. Você tem como pegar? Não tem. Então, não existe. Ilusório. Então, esse aqui tá aqui, ó. Mente. E aí, tudo em energia. Isso aqui é energia. Então, por dentro. Por que, que eu falo? Vamos fazer a limpeza. Vamos limpar essa bagaça. Vamos pro vazio. O vazio não tem nada. Então, se você tá no vazio. Deletou toda essa limitação Aí você consegue enxergar com a mente dele A mente do todo Que todas as possibilidades aqui existem Porque ele já viu tudo que é possível Você enxerga aqui, ó, 80 quilômetros Todo ser humano enxerga que, que, é, 80 quilômetros à frente ou atrás O resto, imagina A imensidade de coisas Que você nunca ouviu falar e que existe Mas aí no seu mundinho aqui não tem Eu falo pra você, você é bonito mas aqui dentro do seu saquinho, não tem isso. Aí você vai ficar o quê? Ah, porque fulano não me acha bonito. Ah, porque... Você falou, beleza, seu Deus. Então, tudo que você tem aqui dentro, esse criador ele te ama tanto que ele te prova que é verdade. Então, hoje você falou que o dinheiro é difícil, amanhã ele fala, ah, é verdade, vou pôr na sua frente a dificuldade. Pensa, cria. Tente, cria. Então, é energia. Então, o que, o que muda a vida das pessoas é aqui, ó. Tudo energia. Então, eu, o plano físico é só a materialização de tudo isso aqui. Então, você precisa ser um vazio. Ser um nada. Está no zero. Por isso que é a meditação. Respira. Fica ali no seu silêncio. Não tem plano. Não pensa em nada. Não quero nada. Vamos ver o que esse cara aqui tem para a bolinha azul. Que até hoje não foi bolinha azul nenhuma. Carnaval. É uma bolinha azul, com roxo, criou ali, ó, tudo, pegou de todo mundo. Por isso que não é, não, não, não vira nada. Ó, essa aí é o Ale, ó, que veio para ser bolinha azul, virou um carnaval. Por isso que a gente tem poucos gênios, poucas pessoas que mudou a história. Essas pessoas aqui não, não, não tinha conhecimento, não tinha escola. Beethoven, tinha, teve escola? Não, seguiu aqui, ó, o zero. Então hoje está cada dia pior, porque as meninas vão para a escola com dois anos de idade tem nem ter desenvolver o talento. Entendeu? Então o zero é onde que tudo cabe. Comprou uma casa, tem que tirar os móveis para você colocar. O vazio é onde que tudo cabe. Se você olhar para o universo, o que, que tem mais? Vazio, olha para o céu Tem mais espaço vazio do que coisa Mas aqui o ser humano falou Não, vamos estudar Porque nós temos que, é, esse desespero aqui vai ficar aqui ó. Então o universo está cansado Ele já tem toda a experiência Agora ele precisa de gente para viver isso aqui agora E colher tudo que esse lixo aqui fez Ou bom, tudo de bom e ruim aqui Vai repetir Então a gente precisa pegar os bons aqui E vir com os projetos para o universo para expandir o universo, não para ficar nesse bolo aqui, o universo está nessa parada. Vou trabalhar, estudo, namoro, é... só que ninguém vai para cá. Cadê os outros planos que precisam evoluir para criar outros planetas para o universo expandir? Porque o universo precisa expandir. Se não expandir, ele vai, vai, vai é, atrofiando, é igual a pessoa que fica parada. O que acontece? Morre. Por que a pessoa morre? Não, tá, não tem mais energia. Tudo é energia. Isso explica comida também. Por que que eu como? Quem foi que falou que a, o arroz é carboidrato humano? O que que o todo é? Energia. O que que tudo isso que é? Energia. Então, se você comer uma flor e falar que é energia, pronto. Você determina o que que é pra você. Aí a gente vai lá e acredita no que os humanos falam. Que a galera que criou, você recebeu a fonte... Bagunçou a vida da galera, né? Então é isso. Sim. Deu pra clarear bem? Deu. Deu pra... Resultado é zero. Tem que estar no zero. Tem que estar no vazio. Então, as suas experiências, gratidão, agradeço, aceito, bye bye. Porque aqui você tem memóriazinha de gente que já passou para outro lado há muito tempo, que tá reverberando e criando mais disso aqui. O universo não quer mais isso. Chega! Entendeu? ai é sofrimento com pai, com mãe, com vó, com Joaquina. Vamos amar essas pessoas. Perdão. Não, não, não, não tá aqui no meu presente. Tá? Tá aqui na minha vida agora? Não. Tem neguinho que te magoou 10 anos atrás. Tá aqui hoje na sua vida? Cadê essa, cadê essa galera? Esquece. Ama. Perdoa. Todos somos um. Viemos aqui, estamos cometendo essa bagunça, mas agora é hora de chega. Vamos amar, respeitar todo mundo Todo mundo foi necessário, ótimo Mas aqui pra frente é eu e eu mesmo Vamos fazer o que eu vim fazer Eu quero ser essa bolinha azul aqui mais brilhante do planeta Quero ser uma bolinha azul aqui, ó Forte, reluzente E vamos ver o que é que esse todo tem pra mim Se ele me criou, ele sabe o que ele quer Igual os passarinhos Pergunta pra eles se eles que hora que eles vão voar já vai falar, uai, é agora? Tudo pra eles, é agora? Pergunta pra uma planta se ela vai ter água amanhã Ela sabe que vai ter tudo que o humano construiu é bagunça. Imagina, tinha as cores do arco-íris brigando lá, cada uma disputando para ser uma cor diferente. Isso aqui também, é os sete planos aqui, explica isso. ó. Sete notas musicais, sete é, cores do arco-íris, tudo é sete. Vai, Ana. Tudo é sete. Então explica tudo isso daqui, entendeu? Tudo, tudo tá explicado nesse mapinha aqui. Se a galera não ficar no zero, vai ficar repetindo o erro. Ah, mas pulando me machucou. Eu preciso me vingar. Beleza, vingou hoje, amanhã tem mais vingança. Odiou hoje, amanhã tem mais ódio. É assim, ó. E agora essa energia de 2009 para frente é latada. Fez hoje, amanhã tá colhendo. E aí, vai ficar remediando ainda? Vai ficar pensando no Zequinha lá que não te pagou? Perdoa, deixa ele seguir o caminho dele. Quando você liberta isso dentro de você, você está livre. E você liberta todas essas pessoas também da responsabilidade de fazer algo por você. Então eu falo, tá brigando por causa que alguém não te ama? Covardia. Você não se ama. Porque se você se amasse, você não estava pedindo de alguém. Quem tem, não depende. A gente só depende do que a gente não tem. E aí é covardia. Eu exigir que alguém faça por mim o que eu não faço por mim mesmo. Então aí é onde começa tudo. Então é o centro. É o euzinho aqui, ó Vamos cuidar do euzinho primeiro Que o euzinho vai limpar isso daqui Vai libertar toda a galera que tá sofrendo aqui dentro do saco Prisionada aqui Porque é a mente Aqui faz a viagem do tempo Às vezes eu falo, ah, posso voltar no tempo? Pode A gente faz a terapia ali do tempo Volta lá, imagina A cena do crime lá Da briga Muda o seu sentimento Libertou aquela pessoa Você vai ver que depois de três meses no máximo Aqui de fora tudo realizou a gente faz a volta da linha do tempo, porque é psicológico. O tempo é psicológico. A gente vai lá, Sara, aquela feridinha e volta. A gente faz esse tratamento aqui. Volta lá na barriga da mamãe e relembra o que, que o Alê sentiu quando ele estava na barriga da mamãe, que ele hoje está comportando assim, para provar para a mamãe o que, que é amor. A gente volta lá e vê. Está aqui ó, na barriga da mamãe, vamos ver o que, que é que o Alê trouxe para a vida. Porque lá dentro você... Perder um sentimento. Então, assim, isso aqui explica tudo. A volta para o euzinho que precisa fazer agora. Na hora que você tiver no seu euzinho zero aqui, ó, conexão direta com o pai, você é o que meta humano, você não sofre, tudo acontece, você pensa e cria, realiza o seu sonho aqui agora, tudo é aqui agora. Pronto. Pensa, cria, pensa, cria. É automático. Aí você unificou com o pai. Aí você está fazendo o que o pai pediu você fazer. Não vai ser expulso do Jardim do Éden, porque aqui você confia nele. O expulso do, da bonança, da abundância, a metáfora do Jardim do Éden é essa. Se você confia no pai, você tem todo o paraíso aqui. Não confia? Vai para bagunça. Vai para o inferno. É o inferno aqui, ó. a galera aqui. Ó. Vamos brigar, vamos matar, vamos disputar. Aqui. Criado pelo próprio humano que achou que era melhor do que. que sabia mais do que o cara lá. Entendeu? E aí? O que você. Tem alguma dúvida aí? Não, só para galera entender um pouco melhor. <risos> Tá chocado? Não, eu já, tô, eu já tô sabendo já mais ou menos o que Então, mas você é entendeu bem, né? Tipo assim, a questão é que isso aqui é física, isso aqui não é uma religiosidade. Não é, re... não é religiosidade. Tem que deixar bem claro é. que as pessoas acham que às vezes é... o que é falado tem algum teor religioso por trás. E não tem. É por isso que eu te perguntei, né? Se você acredita em Deus, eu, esse quadro é física, isso aqui é a física do universo, física quântica, física comprovada. Tudo isso aqui, é, se alguém quiser, tem, eu tenho os livros, tenho todo o material aqui, quem descobriu isso, quem descobriu aquilo. Só que a religião criou uma certa forma de explicar, só que colocou aquele Deus lá todo poderoso como o pai que dana, que julga, que pune, mas não é punição, é energia. Então, assim, é eletromagnetismo, é você volta é, você, não, é, energia, onda. Você, gera, você gera uma energia, essa energia se volta contra você. Igual o ímã, né, na mesa. Coloca o ímã lá na é. mesa, ele vai atrair. Então é isso, não é o Deus que é ruim. Ele te mandou e te deu toda a oportunidade. Você quer fazer a bagunça? Faça. Entendeu? Mas aí é essa explicação física da coisa. Tá lá o todo, a gente fala de energia primordial. Deus, cada um da forma que for mais fácil de entender Mas eu acho que, assim, nesse, nesse desenho Explica para todos Todo mundo que acredita em Deus, que não acredita Eu acho que dá para a pessoa entender certinho aí Onde que foi, por que porque estamos aqui Por que vamos, porque vamos, precisamos evoluir é, Por que é necessário amar o outro Por que o outro não existe né? Eu acho que isso é grandioso. Sim. Para a galera entender que tudo, tudo que é feito vai ser refletido como um espelho. Sim, e... e que também você não morre, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, porque eu tenho que fazer tudo aqui, querendo o um apego aqui nas coisas materiais, achando que morreu, acabou. Então assim, você é uma energia. Coloca você lá na cama, lá no, no caixãozinho lá. Não tem nada, é um corpo morto, gelado. O que, que anima aquilo ali? É essa energia que continua. Então, ah, não vou fazer nada aqui, beleza. Você vai ter outra oportunidade. Porque a gente é todo mundo um. Então, esse todo ele repartiu essas bolinhas aí pelo mundo. Eu falo que eu estou criando as bolinhas pelo mundo. Que é justamente isso: as bolinhas estão aqui para ser, ser diferente. Cada bolinha veio para ser diferente. E aí você depois vai, ter, vai voltar para corrigir suas coisas, para liberar essa energia, porque é uma carga energética que você está usando e que. É, carga negativa bate A gente precisa reverberar, o universo precisa de equilíbrio Então tem uma entropia Psíquica aí que precisa acontecer Sim. Se é, O universo Não pode ficar entrópico, parado Então ele precisa Fazer o equilíbrio, e é isso que acontece ah, Então você é feliz demais Agora, e as pessoas digam Quando você está ali no centro, ó, é o namastê Que a galera fala lá o namastê O desenho representa bem ali ó, Até as perninhas ali, representam representa o, A meditação os chakras, tudo explica ali nesse, nesse quadro. Sim. Está né? a raiz da terra, centro da terra, aqui está o chakra, o chakra da raiz e vai subindo o chakras até o chakra da, da fronte. Então, tudo explica ali. Esse é o sétimo plano da existência. E aqui o pessoal explica o, o buraco negro. O que, é que o buraco negro faz? Quando, é, eu falei para você assistir o seriado lá, o Black Roll. Qual que é o nome mesmo? O black hole. É, galera, é bacana vou assistir. Black? Black hole. É o buraco negro. Tem no Netflix. O que que o buraco negro faz? Ele, ele tudo que vem aqui, ó, que for físico, ele dissipa. Para aqui para dentro só entra energia. Então ele fica fazendo uma uma giratória mais ou menos assim. Ele vai para cá e vai para lá. Vai para cá vai pra lá. É como se essa câmera ficasse fazendo a filmagem. Isso explica tudo. E aqui, ele vai, joga lá e bate de volta. Então, ele tá fazendo a filmagem 24 horas por dia, ó, e refletindo. Então, na verdade, é essa força atrativa aqui que faz a Terra ser redonda. Essa força gravitacional que vai fazer o negócio ser redondo. Entendeu? E aí, ele fica numa esteira. Essa realidade aqui, na verdade, é uma esteira. Então, ela vai fazendo isso daqui, ó. Por isso que a gente fica na bola ali, a galera. Então, se a galera tá nessa ondinha aqui, vai ser pra sempre assim. Então precisa mudar. Falar tudo que eu pensei ontem, hoje, deleto. Porque Sim. senão você vai ficar na esteira rolante ali que você anda, anda, anda, não sai do lugar. Tá explicado por que a vida não sai do lugar. Porque tá tudo ali no saquinho. Sim. Então o buraco negro, pra mim, explica exatamente isso. Ele tá lá captando toda a energia, toda a informação. E aí ele devolve pra você ali, se você tiver no silêncio, vai vim. Uma intuição, porque é uma mensagem lá de cima Que bateu e reverbera embaixo Por isso que explica, por exemplo é, A história dos macacos lá Que no lugar do planeta Os macacos começaram a abrir a banana de uma forma Numa outra ilha totalmente fora do, de, de, de conexão Os macacos também voltam, Começaram a descascar a banana daquele outro jeito o que, que explica isso? O campo lá Que reverbera aqui ó. Então aqui, ó, essa vibração aqui ela é, ela é acessível a todo mundo Você pode acessar tudo que está em qualquer canto do universo, porque tudo é energia Então é que o emaranhamento Quântico, todos estamos Emaranhados Sim. E Se é você tá... estiver no silêncio Você capta, mas é aí a bagunça Mental aqui que não deixa Você receber a informação em tempo real Sim. Então a gente tem os cursos aí Esses cursos de telepatia, reiki, tudo explica isso Teta healing tudo explica, explica tudo isso constelação familiar por que, que a bagunça ali da família não, não acontece porque essa energia pesada aqui está reverberando é a carga energética que você vem do pega dos seus antepassados Fica sim isso pega isso. desse todo aqui ó de tudo que já existiu não é só dos seus antepassados de tudo que ah, existiu é, e ainda é, vai existir é, né de tudo que existiu exatamente verdade então assim por isso que fala isso. que todo é onipresente onipotente onisciente porque ele é aquele olho que tudo vê lá, ó Que tá gravando Mas ele não tá fazendo isso pra te julgar Ele tá gravando isso pra memória universal Então se tá na memória universal Você é uma parte da memória universal Você tá dentro desse oceano primordial aqui Que é uma única consciência A gente fala que só existe uma consciência Por quê? Ela só vai fazer o zum zum aqui na cabeça da galera Mas ele é uma onda só Não tem um pedaço partido Ele é uma onda contínua Contínua espaço-tempo Sim. Então essa é, o criador. é uma onda contínua, não separa, não dissipa Então vem dele e vai direto para todo mundo Então se está passando direto para todo mundo, não capta quem está aqui ó. Aí você está numa frequência diferente da frequência dele Se você está na frequência do zero, aí explica a não ação Você só relaxa, ama e tudo acontece Não tem que provar nada para ninguém Não tem que ser melhor do que o Joãozinho da esquina Aí você ama quando você ama, você tá na onda dele aqui. Aí você tá na, aí você acessa 20, 300%. Você olha para uma pessoa, você consegue tratar é. o que, que que você pode ajudar com ela. E automaticamente tudo flui, nada tudo é flui, força. Porque daí você tá, é, você tá com ele. Aí você é ele, é seu próprio ele. Sim. Aí você enxergou que você é um pedacinho. Aí você valoriza, né? Que você é um pedacinho dele Que tem que honrar esse pedacinho aqui, né? Sai quebrando um pedacinho aí nas mãos, Né? Sim <risos> Tem alguma pergunta? Alguma coisa que vai ficar Vai dormir, vai ficar três dias sem dormir agora Pode pensar, mas é isso Tem que limpar, né? A ideia é limpar, é trabalhar Para esse propósito maior Que a gente não está aqui um ser individual Ninguém está aqui sozinho, né? Então, pô as mãos para as pessoas, erguer as mãos e ajudar. Quem ainda não entendeu isso aqui, isso aqui não é dor, não tem que sofrer, é o contrário que muitas pessoas acham que tem que sofrer para ser feliz, que tem que sacrificar sacrifício, e já está totalmente fora. Não tem nada a ver. Entendeu? Não existe sacrifício, não precisa me sacrificar para Deus me amar. Ele quer que você seja feliz. Você acha que ele quer que ele seja triste? Você é um pedaço dele, você acha que ele quer que você fique se matando aí? Então é isso, a gente tem que imaginar que todo tem prosperidade abundância para todo mundo e felicidade para todo mundo. Exatamente. Todos são capazes de ser felizes e prósperos. Sim, todos vieram para ser melhor. Então, essa questão de expansão do universo é uma, uma, matéria, uma, uma prática nossa. O nosso dever aqui é puxar e ajudar esses que não entenderam ainda. Ah, você acredita em Deus? Então, como é que eu vou é, chegar para explicar para você sobre Deus? Todos têm uma explicação, não existe uma verdade absoluta, né? Mas a verdade principal é essa: é a verdade física. Se a gente está dentro do universo físico, a gente precisa entender que as leis que, que funcionam aqui. Você, é igual você pega uma moto e não sabe como é que é o trânsito de São Paulo, não sabe das leis de trânsito, vira lá na, na esquina errada, chapuleta no caminhão e vai, bye. -bye. Assim é o universo. Precisamos saber as leis universais, né? Não é crença, não é religião. Pegue a sua crença e resolve a sua vida? Resolve. Mas muita gente tá no vitimismo. Tá naquela assim, ah, não fez porque Deus não quis. Joga tudo para Deus, coitado. A responsabilidade... Você acha que Deus precisa de um sacrifício de nós? A grandiosidade dele, você acha que ele precisa de um sacrifício? A responsabilidade... De alguém aqui na Terra, né? A responsabilidade é sempre nossa, toda nossa. Sim. Esse, essa é a primeira parte Olha, Tudo que está acontecendo na minha vida É responsabilidade minha Agradeço, vou aprender com isso Bye bye, aceita, ama e agradece Acabou Não tem mais remediar entendeu Ficar julgando outra pessoa Não teve nada de errado e não vai acontecer nada de errado Aí você está no aqui agora Você pensou assim, agora? Agora de novo Agora de novo, agora de novo E não tem mais problema Né? Então é, é bem importante saber é, assumir essa responsabilidade de tudo que está acontecendo na sua vida e erguer a mão para ajudar os outros. É o que a gente está fazendo aí nesse projeto. O livro do Dreamer, a Escola do Deus, explica exatamente isso daqui, o tempo, a temporal, eu sou responsável por tudo. Então, é física. É física e uma física bonita. É uma coisa que dá vontade de viver. Porque você não fica mais naquele negócio ali, nossa, eu tenho que fazer isso, tem que ter isso, tem que fazer aquilo. Seja. Apenas seja a bolinha azul brilhosa que você vence. Certinho? Mais alguma dúvida? Não. É vamos participação agora. <risos> virar a bolinha azul. <risos> vamos pegar o 44 lá que é o doble lá o plano da alma e vamos registrar coisa boa ali. E as Tem alguma coisas... pergunta de alguém aí que você viu? Alguém fez alguma pergunta, alguma coisa aí? Não, não, eu nem olhei direito isso aqui. Ah, eu, é, eu também não tive como olhar porque eu estava lá do outro lado. Mas enfim, se alguém tiver alguma pergunta, te mandar aí, a gente responde depois. Exatamente. Certinho? Então, um beijo, obrigado, boa noite. Tenha um excelente final de semana aí pra você. Boa noite pra você também. Beijo, galera. Tchau para vocês. Gratidão profunda. Valeu, galera. Tamo junto. É